o Senado tem uma outra questão agora que está rolando, que senadores discutiram lá essa decisão do presidente da Fundação Palmares, né? O Sérgio Camargo. Figurinha intragável, o Sérgio Camargo, né? Eu acho ele intragável, mas enfim. Ah, criticaram, muitos senadores criticaram a decisão dele de tirar a senadora Marina Silva, entre outros do rol de personalidades negras da Fundação pa Palmares. Personalidades que tiveram importância, relevância na história dos negros e também na, na autoafirmação né, do povo negro, na, na valorização do povo negro. E deu que falar, obviamente, está aí, olha, o tweet em que ele anunciou a retirada dela. Olha, Marina Silva foi excluída da lista de personalidades negras da Fundação Cultural Palmares. Marina não tem contribuição relevante para a população negra do Brasil. Disputar eleições não é mérito. O ambientalismo dela vem sendo questionado e não é o foco das ações da instituição. E mais, olha lá embaixo. Marina Silva autodeclara-se negra por conveniência política. Não é um caso isolado. João Willis, Talíria Petrone, Davi Miranda e Preta Gil também são pretos por conveniência. Posar de vítima e de oprimido rende dividendos eleitorais e, em alguns casos, financeiros. Gente, é ou não é intragável? É ou não é? Disputar eleição não é o mérito da Marina Silva. Realmente não. O mérito da Marina Silva é ter nascido lá no Acre, no meio da floresta, ter sido alfabetizada aos 16 anos de idade, ter virado professora, cursado uma universidade federal do Acre e se tornado ministra de Estado e senadora da República. Esse é o mérito dela. É o exemplo que ela dá, a visibilidade que ela dá. E dizer que Marina Silva não é negra, ela é o quê? Preta Gil não é negra, ela é o quê? Benedita da Silva. Também, empregada doméstica, que virou deputada federal. Como é que não tem mérito? Como é que não é uma, uma personalidade negra? Enfim... Um... A Marina respondeu, também participou do Tertúlia hoje, né? Ela, em uma entrevista ela disse que geralmente aqueles que são contrários a tudo que é defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, do combate, a formas preconceituosas de lidar com o diferente, acabam tentando não ir para o debate, mas para tentar eliminar, ocultar. E tem toda a razão, né? Esse pessoal não tem argumento. Eles não têm argumento. A senadora disse ainda que tentou ver com o jurídico, com outros colegas, tal, é, sobre se havia alguma possibilidade de mudar. Inclusive a Benedita da Silva também né, é, ficou indignada com essa decisão da, do presidente da Fundação Palmares, mas parece que não tem muito como reverter isso. Parece parece, né? e outra, ele dizer que o posicionamento dela com relação ao meio ambiente está sendo questionado, está sendo questionado por esse povo terraplanista, né? porque para o resto do mundo, o que está acontecendo agora, no governo Bolsonaro, é que está sendo questionado, esse desmonte de, de meios de proteção ao meio ambiente é que está sendo é, questionado, e não é só aqui, é, no, é fora daqui também. O que vai trazer, provavelmente, sérias consequências para a economia do Brasil. E aí, meus amigos, é que vai ser a solução. Quando bater no bolso, quando tiver gente grande falando não vou mais comprar do Brasil e não vou mais investir no Brasil, aí a política vai mudar. Aguarde, aguarde para ver.